Bom dia a todos, aliás, boa tarde, né, porque é meio-dia no Brasil, eu falo de For Deu, hoje é uma live especificamente para atualizar vocês das seletivas eh, que acontecem Olímpica, uma atualização exatamente em relação ao coronavírus, ao que está acontecendo no mundo neste momento, até para que todo mundo possa se preparar de uma forma adequada. Eh, hoje, se nós olhássemos para Tóquio, né, por mais que o governo Uh, japonês puxando esse carro, puxando essa ideia de, de que seja realizada a competição, hoje a competição, eu se a gente fosse falar em por, por, assim, percentualmente, eu indicaria que hoje nós estamos muito mais para um cancelamento do que para a realização do evento. É, hoje faltam exatamente 125 dias é, e 125 dias é, para os Jogos Olímpicos eu até acho que até lá a situação de saúde global estaria normalizada. Todas as curvas indicativas estatísticas apresentadas até então, elas nos mostram que até o dia 24 de julho, que é a data prevista para a realização da competição, nós estaríamos com a situação regularizada. Entretanto, hoje, faltando 125 dias, você tem praticamente o mundo do esporte paralisado, os atletas fora da da, da, da sua rotina, e aqueles que estão na rotina estão a, arriscando as suas vidas, estão arriscando as, a saúde das suas famílias, correndo riscos enormes em, em situação que, que foge muito ao que todos nós queremos em relação ao esporte. Então hoje, neste momento, para vocês terem uma ideia, é algo que foge ao nosso controle, mas essa é a realidade. O que vai acontecer no dia 24 de julho, eu tenho certeza, as coisas estarão regularizadas, mas nós temos um problema de saúde global hoje, e, e, e já já eu falo algo, contando um pouco da rotina para vocês, de algo que inclusive é, é bastante sério, que as pessoas não se deram conta ainda, e que precisa ser trabalhado, precisa ser falado. E, e eu acho que é, é importante que a gente uh, se mantenha a par do que está acontecendo. É, não, quando eu falo em cancelamento, o cancelamento é uma palavra boa, que eu, até o Bruno Fratos que está nos assistindo, é, o cancelamento basicamente ele é uma suspensão, o cancelamento nada mais é de que naquele dia 24 de julho ele não acontece, né? e você colocando ele para frente você cancela o 24 de julho, é, não necessariamente o evento por si só. O adiamento é o, é, o, é, o, é, o, é o que aconteceria, né? Então, o cancelamento é apenas a, a, a cancelar... Nós estaríamos cancelando o dia 24 de julho, como tem, inclusive, determinado e, e declarado bastante aí o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe. Galera, hoje, neste momento, estão canceladas e ou suspensas com datas alteradas as seletivas nacionais de Brasil, Canadá, China, França, Irlanda, Nova Zelândia, Rússia, Dinamarca, Hungria, Itália, Lituânia, Holanda, Alemanha, Polônia, Sérvia, Espanha, Suíça e Portugal. Hoje. Mas três seletivas que além de ter sido, uh, tiveram mudanças talvez assim de calendário, ainda sofreram, ainda vão já descartar determinada que serão realizadas sem a participação do público, sem o público presente. Brasil, Japão e Hong Kong. Tem uma seletiva está completamente cancelada, ela nem vai ser realizada, e ela não vai ser suspensa, nada. ela não será realizada, Grã-Bretanha. E aí você tem dois campeonatos internacionais, sul-americano e campeonato nórdico, o um movimento paralímpico, paralímpico também afetado, já cancelada três etapas do World Paraswim Series, ligando na Itália, São Paulo e Singapura. Fora isso, se a gente sair da natação, os pré-olímpicos de polo aquático, masculino e feminino, nado artístico, saltos ornamentais. Hoje, sexta-feira, dia 19 de março, antes de entrar, ou oh, perdão, dia 20 de março, foram cancelados os campeonatos europeu de esportes aquáticos e o europeu Masters. E hoje também a seletiva da África do Sul. O europeu estava marcado de 17 a 21 de maio, em Budapeste, na, na, em, em oh, Indianápolis também são quatro etapas, perfeito Leonardo Tomazella acaba de me indicar Indianápolis são quatro etapas do, do Old Paris Swim Series agora hoje, como eu estava dizendo, cancelado a seletiva da África do Sul de 4 a 9 de abril e o campeonato europeu, são os dois cancelamentos de hoje e aí, porque agora, eu até fico logo chamando atenção, o próximo cancelamento será a seletiva pré-olímpica das águas abertas, e eu chamo a atenção para você por isso, porque mesmo que ela esteja marcada para o dia 30 e 31 de maio, e eu até vou olhar aqui, por exemplo, a situação no Japão me parece ter melhorado bastante uh, em relação ao vírus, me, par me parece ter, uh, diferente, por exemplo, de, de, de números como o Brasil e, e, e até aqui nos Estados Unidos, os números japoneses têm se ficado mais ou menos estabelecidos embora ainda sejam bastante grandes, né? o Japão ele tem 963 casos e 33 mortes, mas ontem, de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram apenas 20 casos. Então até o dia 30, 31 de maio, o Japão está totalmente normalizado, não vai ter problema nenhum no Japão. O problema é que, o problema é que desde quarta-feira, o, o governo japonês baixou uma determinação que... Todas as pessoas que viajarem da Europa para o Japão, mais o Egito, mais o Irã, são obrigatoriamente a ficar 14 dias em quarentena e proibidas de utilização do transporte público. Pior que isso, tem uma determinação, e eu até vou publicar ela já já na Best Swimming, que ela é até mais específica, ela fala sobre italianos, espanhóis, suíços e iranianos. Estes, inclusive, são proibidos de entrar no país. Você imagina, você vai realizar um torneio internacional, um evento internacional, e você proíbe pessoas de determinados países entrar no seu país. Imagina, gente, isso é igual ao, ao campeonato mundial paralímpico de natação do ano passado, que seria na Malásia, e o, o primeiro-ministro da Malásia proibiu a entrada dos atletas israelenses, porque o israelense não tinha uh, uh, uh, uh, relações diplomáticas com o país. Não deu outra. A Malásia perdeu o direito de sede do Campeonato Mundial Paralímpico. E é o que vai acontecer com a seletiva pré-olímpica das águas abertas. Ela está marcada para Fucoca Fukuoka nos dias 30 e 31 de maio, e ela não será realizada. Não será realizada, não tem como, gente não tem como você proibir a entrada de uma determinada nação no país e realizar, e aí o país eu, fica prejudicado por conta disso, eu, eu, eu, eu, fica assim extremamente difícil para entender que neste momento o Comitê Olímpico Internacional ele vai ter que entrar em conflito com o governo japonês, ponto, vai ter que entrar em conflito com o governo japonês, não há como evitar esse confronto. E, o, e, a, e, o, não, e a suspensão, poster, né, seja lá mudança de data, o que você quiser chamar, mas ela é necessária, ela é importante. Você imagina, eu agora vou relatar um pouco das últimas informações que eu coletei. Primeiro, vamos falar de Brasil. Tá? No Brasil, todos os centros olímpicos e paralímpicos fechados, não só para natação, para todos os esportes, os nossos atletas estão nadando, aqueles que estão nadando, de forma precária. Aqueles de forma que podem, que podem ter algum tipo de acesso em alguns lugares. Por exemplo, os principais nadadores, o, o, o Esporte Clube Pinheiros, que é, que é base da seleção brasileira, de natação desde os Jogos Olímpicos de Atenas 2004 2004 2012 2004 8 12 16, quatro Olimpíadas consecutivas e provavelmente deve ser novamente a base da seleção brasileira os atletas não pode treinar no clube então aí você tem em outros estados aí os atletas que acabam ó oh, treina aqui mas não conta para ninguém é o que tá acontecendo gente é o que está acontecendo aí o cara sai de casa ele sai de casa e não é para sair, porque a orientação era ficar em casa, ele vai para um lugar, não pode contar para ninguém, eu tô treinando aqui, ele vai lá, ele treina, e ele volta para casa. Isso não existe. Quer ver uma coisa tão grave quanto essa? Essa semana, dois atletas, eu não vou dizer o nome por questões de privacidade, dois atletas estão em casa, né, e recebem, pá, pá, pá, pá, na porta de casa, três pessoas vêm fazer o teste antidoping e o de sangue. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Você tem uma equipe de antidope que está fazendo o trabalho dela, mas você que está lá se preservando, com cuidado, evitando contato com pessoas e em casa, e o cara bate na tua porta e vem fazer o teste antidope. Ou seja, você vai, vai, você vai ficar extremamente exposto a algo que você não pode evitar. Porque se eu fechar a porta e vou levar os oito anos que o Sun Yang levou, você está entendendo? Então, te... Veja qual é o, o tamanho da gravidade. E aí os atletas ficam mais vulneráveis ainda. Porque neste momento, gente, não é hora de falar de Olimpíada. Neste momento não é hora de falar de Paralimpíada. Este momento era é um momento dos atletas estarem sendo preservados e suas famílias estarem em casa, descansando, repousando, dá férias para todo mundo, Coloca essa Olimpíada lá na frente. Ou, ou seja, gente, e isso é presente, isso é fato, isso é fato, isso aconteceu essa semana, no Brasil, que um atleta me reportou, e aqui nos Estados Unidos, você tem uma pessoa que vem de fora fazer um teste de dope não faz sentido, gente, isso não, isso não, não tem sentido algum, ontem, fiz uma ligação que me deixou até bastante emocionado, conversei com o treinador Stefano Morini, treinador de fundo da Itália, Treinador do Gregório Paltrinieri, do Gabriele Detti, há vários anos escolhidos como o melhor treinador do mundo nas, no, nas provas de fundo, né? E na Itália há vários anos também. Ele, inclusive, esteve conosco no Ano Brasil, no ano passado, no Congresso Paulista, é, é, de, de, de, o Congresso Técnico dos Esportes Aquáticos da Federação Aquática Paulista. E foi muito legal que o. Foi, foi uma ligação que me deixou até emocionado pela. pela pela coisa que está se vivendo na Itália. E o Morini disse, cara, não tem condição, a gente está falando de vida, a gente tinha que estar preocupado com outro tipo de coisa. Nós estamos falando de, de, de natação, de, de Olimpíadas, não era para estar sendo falado disso. E eu fiquei extremamente emocionado, mas extremamente emocionado mesmo, porque se trata de uma grande pessoa, uma grande, é, um grande profissional com consciência de cidadania. E o Morini, poxa gente, é um cara, é um técnico de um campeão olímpico. E ele mesmo diz é hora da gente cuidar das nossas famílias, das nossas vidas. E ele me disse que na Itália neste momento existem é, 20 nadadores que foram selecionados pela Federnoto, que é a Federação é, Italiana de Natação. E esses 20 é, é, nadadores estariam treinando em algum horário é, é, restrito. Uh, em algumas piscinas na cidade de Verona, Milão, Roma e Caserta. Extremamente controlado, entrada, saída, todo monitoramento, mas esses atletas uh, seriam, vamos dizer assim, a exceção para se manter, para que não estivesse parado, mas o resto era todo mundo parado. E aí eu digo, até falei para ele, esses, esses atletas estão correndo risco, mais do que, do que os outros que estão parados em casa. E até volto até um pouquinho para falar um pouco do Brasil, porque pra, saiu a, a, o cancelamento da seletiva, da, da seletiva brasileira passado para junho e já tem pai desesperado e o campeonato brasileiro júnior ju, o né o campeonato brasileiro júnior de inverno os brasil gente esquece isso agora não é o momento para se pensar nisso agora existem outra priori, outras prioridades agora nós temos que repousar aguardar que, que se passe logo tudo isso depois nós retornamos acho que é, é, é, não tem como não ter esse tipo de discurso agora ontem também conversei com a espanha Tive acesso com dois uh, profissionais que trabalham na Espanha, tanto da natação olímpica como da natação paralímpica. O, o treinador Fred Vergniaud, que é francês de nascimento, mas é técnico da seleção espanhola, é o técnico da, da Mireia Belmonte. Ele uh, uh, reclamou, está sem poder treinar, a Espanha fechou por completo. Na Espanha não existe o que está acontecendo na Itália. Né? A Itália tem alguns atletas conseguindo treinar, na Espanha não existe todas as piscinas estão fechadas, então ele reclama, ele diz que, que vai ser impossível se fazer alguma, qualquer tipo de competição porque os atletas não estão treinando. E hoje, existe até na imprensa espanhola, eu até retuitei na, na, na, nessa manhã uma matéria do jornal AS que indica que uh, os atletas, não só da natação, mas de outros atletas estão solicitando o cancelamento dos jogos, a suspensão, a troca de, de, de data da competição. É, eu, nessa manhã também tivemos ainda como uma novidade, foi uma manifestação do presidente do Comitê Paralímpico do Brasil, Misael Conrado, a quem eu elogio publicamente, é, fiz isso no Twitter, faço questão de mencionar aqui, o presidente Misael Conrado, é, que tem uma história no esporte paralímpico, tá aí na direção do, do CPB, e ele disse que não há sentido se fazer essa competição agora, porque os atletas estão expostos a uma situação, estão sem treinarem. E eu, eu até, no meu Twitter, eu até peço, mais uma vez aqui, que eu acho que é a hora do Paulo Vanderlei, nosso presidente do Comitê Olímpico do Brasil, também tomar o palanque em defesa dos atletas brasileiros, gente. Eu sei que tem muita gente que acaba evitando, não querer um confronto, alguma coisa assim, mas uh, neste momento os atletas brasileiros precisam uh, uh, uh, descansar. É, então eu recebi aqui uma mensagem que o Enel de está treinando, né? eu acredito também. E, e aí eu digo o assim, seguinte: quem é que já se manifestou até agora, né? Primeiro, o, uh, não, a França não está treinando, não. Não é verdade, não é verdade. O Felipe Lucas me mandou a mensagem ontem. Felipe Lucas me mandou a mensagem ontem está sem treinar me mandou a mensagem ontem o Felipe Lucas não está treinando não não é verdade que na França está se treinando não não é verdade olha deixa eu falar uma coisa aqui com relação ao ao a, talvez uma su, suspensão primeiro nos Estados Unidos um atleta Jacob Pebley. segundo Anthony Irving já tinha feito há algumas duas semanas o Jacob Pebley já o Anthony Irving já tinha pedido alguma coisa há duas semanas Aqui nos Estados Unidos, Bob Bauman, mas de uma maneira muito discreta, muito superficial, e uh, uh, falando que talvez seria importante que se pudesse uh, tá, pensar num, num possível num cancelamento. O head coach anterior né, da seleção americana, porque atualmente a seleção americana tem uma mulher né, na, na, na, no comando, também falou... E este falou um pouquinho mais ostensivo em relação ao, ao Bob Alman, disse que também achava que era é, necessário que se fizesse uma revisão em relação a, a, a, ao cancelamento ou suspensão da Olimpíada. Aqui nos Estados Unidos, a grande maioria das piscinas estão fechadas. Eu vou dizer que talvez 99, 95% das piscinas estão fechadas. Mas os atletas americanos, e aí eu falo dos principais narradores americanos, estão treinando. Sim, estão treinando em clubes particulares, privados, e vocês podem prestar atenção nas redes sociais, nenhum deles posta nada, nenhum deles publica nada. Por quê? Porque todos estão em low profile. É aquele negócio, não coloca nada, porque já já vem alguém da cidade, do município, do estado, fechar esse local. Então aqueles que estão treinando... Estão treinando de forma, né, eu não vou dizer escondida, mas privada. É isso que está acontecendo. Uh, nós estamos no Spring Break do College, né, então muitos dos atletas universitários foram mandados de volta para suas casas, mas de volta para suas casas também sem treinar. Então os principais nadadores americanos estão treinando? Estão, mas de forma muito, muito, muito reservada e muito, muito, muito discreta. É o que está acontecendo até agora. É o que está acontecendo até agora e é, e é o que eu faço questão de declarar sobre isso. Bom, aqui agora eu quero falar alguma coisa em relação a esses treinamentos em casa. Primeiro, nós temos que ficar em casa, não há dúvida disso, certo? Nós temos que ficar em casa, a gente vai ter que criar alguma coisa, acho que é ótimo que todo mundo esteja aí compartilhando fotos, vídeos, legal, legal. Mas, gente, eu acho que está na hora da gente fazer um movimento global pedindo para a suspensão da Olimpíada. Eu acho que a hashtag treinando em casa não pode ser maior do que a hashtag transfere essa Olimpíada. Por favor, né, gente? Porque eu acho que a gente está desviando do, do... É como se está tudo bem. Eu estou em casa fazendo um abdominal, um polichinelo e está tudo resolvido. Não é por aí, gente. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, inclusive, eu até é, tenho cobrado do Comitê Olímpico do Brasil sobre esse aspecto. Está na hora de se fazer alguma coisa. Ah, que lindo. Os atletas estão em casa treinando. Não, para um pouquinho, gente. Estão treinando? Não. Eles estão impedidos de fazer o seu treinamento. Está na hora de parar um pouco do que essa... Porque fica meio, meio festivo. Parece que é meio festivo, que está tudo bem. Não é por aí. É isso aí. Hashtag Tóquio 2021. Eu não vejo outra. Está né? aí o Nicolas Santos falando. Hashtag Tóquio 2021. É a hashtag que a gente tem que estar tá fazendo agora, gente. Porque você vai... Você vai... É, nessa história de eu estou em casa treinando, é como se tivesse... Tá tudo bem, peraí, não, não tem como fazer isso. Daniel Takata, atletas poderiam se movimentar no sentido de Olimpíada se mantiver, eles não vão. Olimpíada não acontece sem os atletas. É, mas é uma coisa, inter... é uma coisa que fica um pouco relativa, Daniel, porque nem todos, porque nem todos... Uh, engajariam nesse processo, então tem uns que sim e outros que não, então eu acho que você ficaria uh, uh, uh, sujeito a essa situação, a hashtag é essa, é toque 2021, não tem por outra não, é toque 2021, olha aí, o Dutch Team está uh, treinando é, até ontem, é verdade, é, é, olha, é, o Energy Standard está treinando, o Energy Standard está treinando, que é o maior time profissional do mundo, mas não está treinando em glória na Turquia, não está treinando em glória na Turquia. Está treinando em uma outra localidade. E ainda hoje de manhã, essa é nova também para vocês, hoje de manhã teve uma, uma reunião da do Comitê Olímpico e Paralímpico americano. Aqui nos Estados Unidos, o Comitê Olímpico e Paralímpico é uma entidade só. Essa entidade uh, uh, que congrega o esporte olímpico e paralímpico, ela uh, oficialmente ela não se, ma não se manifestava ainda uh, exatamente como deveria proceder em relação a esse processo. Mas hoje de manhã houve uma coletiva e nessa coletiva se falou um bocado uh, sobre o que, que deveria acontecer e qual está sendo o procedimento. Eu vou ler algumas coisas para vocês que a, que a Rachel Axon publicou há poucos instantes, ela falava especificamente, por exemplo, ela, a, a, a, a presidente do board, que é a Suzanne Lyons, disse que a comunicação com o Comitê Olímpico Internacional, o presidente Thomas Bach, tem sido consistente com alguns, algumas publicações né, expressadas ao público em relação a, talvez, mudar a, a, a, a, a data dos Jogos Olímpicos. Entretanto, o Comitê Olímpico Internacional não se manifesta especificamente se ele já tem algum plano em relação a isso. Ou seja, ele não manifesta oficialmente Sobre um, um, um plano, como se dissesse que não há um plano B, né? Não há um plano B. E a Suzy Lyons disse que ela é extremamente uh, uh, constrangida com o que está acontecendo, mas que um, o, o comitê segue trabalhando. E essa, para vocês terem uma ideia, até a entrevista coletiva dela foi feita sobre forma né, virtual, né? Que é, o, que é o que aconteceu hoje de manhã, por exemplo, o cancelamento do. do o cancelamento do. do Campeonato Europeu hoje de manhã, ele foi feito de uma forma virtual. Os treinadores uh, que participam do... Os treinadores, não, os dirigentes que participam da Federação Europeia de Natação, a Liga Europeia de Natação, o que, que eles fizeram? Isso era uma reunião virtual e decidiram pelo cancelamento do Campeonato Europeu. Então, tipo, é... as coisas estão andando sobre esse aspecto. O, o, o Coach File está escrevendo aí, ele já falou vários casos de alguns atletas que estão treinando ou não estão treinando. Faço questão de dizer alguma coisa. A Rússia, que cancelou a seletiva dela, inicialmente não havia nenhum problema na Rússia, e depois, por uma decisão do Ministério do Ministério uh, uh, de Saúde da Rússia, foi cancelado todos os eventos uh, no país, a Rússia cancelou. E ele fala que alguns. Uh, que, que, a, que os russos estariam treinando. Não, também não são todos os atletas que estão treinando. É. é e hoje, hoje o que nós estamos convivendo nesse momento é tipo assim... É, é, quem está treinando, inclusive, quem está treinando... Ele está treinando de uma forma limitada... Ele está treinando de uma forma uh, restrita... E impedindo que outras pessoas treinem também... Então, tipo, uh, existe aqui na Flórida, onde eu estou neste momento... Algumas piscinas que seguem abertas... Alguns atletas estão treinando nesses lugares mas impedem que outros atletas treinem por lá, fora o que eu já disse a vocês, o low profile, que ninguém diz nada pra ninguém. O que, que vai acontecer nos próximos dias? Primeiro, o que, que vai acontecer para que a gente possa até mesmo se posicionar? Quais serão os próximos passos? Primeira coisa que vai acontecer, com certeza, o cancelamento do... Uh da seletiva de águas abertas, está marcada para os dias 30 e 31 de maio, é o próximo cancelamento que vai acontecer. Não vai acontecer essa competição, tenho quase certeza disso, e o cancelamento é questão de dias. Porque, como não se pode ter acesso, os europeus não conseguem entrar na Europa, algumas nações, o, a, a, o Japão vai ser impedido de realizar o evento e leva o evento para onde? Então, é o próximo evento que de, grande evento internacional que deve ser cancelado. Esse é o primeiro propósito. O segundo passo é, da nossa cabeça, da nossa cabeça, de toda essa dificuldade, até foi bom que a Mônica me, me destacou aí, como é que está a cabeça dos atletas? Como é que está a cabeça dos atletas para enfrentar essa dificuldade diária? Eu não sei vocês, mas eu estou nos Estados Unidos, nós estamos cerca de talvez uma semana antes da crise de vocês no Brasil, e já começam a faltar algumas coisas no supermercado, já começam a faltar alguns algumas eh, coisas que são necessárias. A circulação das pessoas. Hoje mesmo, esta manhã, esta manhã aqui na Flórida, ficou determinado que todos, todos os negócios não essenciais, todos os negócios não essenciais serão fechados. O que, que é negócios não essenciais? É, é, tira supermercado, farmácia, né? hospitais, clínicas de saúde, vai fechar tudo, gente. Vai fechar tudo. Vai fechar tudo, tudo, tudo. E isso está aqui nos Estados Unidos, já já chega aí. Já está na Europa. Por quê? Porque a gente tem que ficar em casa. O objetivo de, de, desse, de, dessa, desse procedimento é a preservação da saúde, da vida das pessoas. Eu, eu não me canso de, sen, de, sen, de, de, de mencionar aqui, eu tenho um pai de 88 e uma mãe de 85. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja na preservação da vida deles. Então a ideia hoje é: número um, já que nós vamos ter um cancelamento da, dessa próxima coisa, é o cancelamento das águas abertas. O que nós precisamos fazer é um movimento global de pressão. Então os atletas, as famílias, os esportistas, a comunidade, ela precisa se manifestar. O TOC 2021 é a hashtag do momento. Não pode ser outra, gente. Não tem como ser outra. Não há como você colocar os atletas nessa condição. Hoje eu contei aqui pra vocês o risco que eles estão passando ao saírem de casa, o risco que eles estão passando em indo treinar de forma restrita e até mesmo a questão do doping. Bateram na casa lá do doping, gente. Dois atletas, um no Brasil, um nos Estados Unidos, que eu conversei, os caras, os, os, a, a equipe antidoping, que você não sabe quem são, vem de uma clínica, vem de um hospital, bate na sua casa e vai fazer o quê? Bom, mais uma coisa. Oh, o Catar está parado também? Imagina, o Catar. Não, não, gente, se você olhar, no, inclusive, na, na, na lista dos países, tem, é, é, é, tem uma, uma, uma, um grau muito alto já de, de, de número de casos no Oriente Médio. Não escapou ninguém, gente. Pra todos os estados americanos têm gente infectada hoje. Todos os estados americanos têm gente infectada hoje. Então, tipo, o movimento é esse. O movimento é, é a pressão em relação ao COB que precisa se manifestar. O movimento é esse em relação a, a, a, aos atletas se manifestarem. É subir isso. E não tem outra coisa. E ficar em casa, gente. E ficar em casa. Olha, faltam hoje 93 dias para a realização da seletiva olímpica americana de natação. 93 dias faltam hoje. E tipo, o que vai acontecer? Nem eles sabem. Nem eles têm noção do que vai acontecer. Eu falei há dois dias com... O treinador Arthur Albeire, o treinador brasileiro Arthur Albeire, que é head coach da Universidade de Louisville, e que por enquanto lá ele consegue, por algum tipo de momento, algum uma, um determinado tipo de horas, para alguns nadadores, ele conseguiu colocar para dentro. Isso é difícil, gente, é difícil. Bom, vou começar a responder a vocês aqui é, sobre algumas coisas. Bota a hashtag TOC 2021 aí. Um ciclo olímpico leva quatro anos. Não, mas aí eu acho que isso é o de menos, isso é o de menos, gente, passa a ser três anos. E outra pergunta, até se a gente levar a competição, os Jogos Olímpicos para 2021, por exemplo, que pode ser no final do ano também, que eu acho mais difícil. Por que eu acho mais difícil para o final do ano? Porque o final do ano coincide, conflita com outras competições e o calendário da mídia, que tem outros eventos, ficaria difícil e até mesmo as condições de temperatura do Japão. Então, tipo, fazer uns jogos de verão no inverno no Japão é praticamente impossível. Então, joga para 2021. E aí tu me pergunta: "Sim, mas e o campeonato mundial marcado, joga para 2023 e joga para frente, não tem como. Joga para frente. Se, ó, Fukuoka. Não, é, Yokohama é quem vai sediar o campeonato mundial de 2021. E Abu Dhabi é quem vai disputar, sediar o Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos 2023. o Yokohama para 2023 e Abu Dhabi para 2025. E vai tocando. O que não pode a gente continuar com esse processo que nós estamos passando nesse momento, que é colocando os atletas em risco. E o pior, gente, e o pior, porque os atletas, você está falando aí, sei lá, de milhares de atletas, mas esses milhares de atletas circulando por lugares onde não deveriam estar saindo, gente. Isso é um problema de saúde enorme. Então eu acho que está faltando aqui um, um, um, um, um senso de cidadania. Né? E eu sei que o Japão resiste, é quem está resistindo. Recebeu o suporte do G7, que foi determinante, na posição, mas não tem como, gente. Não há como sustentar e é isso. Uma coisa importante que eu não falei, hoje, quando saiu o, o cancelamento da África do Sul, Existe um treinador na África do Sul chamado Grant Hill. Grant Hill é o ex-treinador, é o treinador de desenvolvimento do Chad Leclerc. O Grant Hill inclusive, ele faz parte da comissão de técnicos da FINA. E o Grant Hill, inclusive, ele uh, já encaminhou em nome dos profissionais é, é, do, da natação de alto nível do país, tem mantido contato com alguns técnicos ao redor do, do mundo é, solicitando uma, uma suspensão, uma mudança de data para os Jogos Olímpicos e isso é, aconteceu é, é, faz dois ou três dias ou seja, é algo que está em andamento então o Grand Hill é um dos técnicos muito considerado no, no cenário internacional, também tem um, uma boa reputação dentro da FINA é, existem hoje um comitê olímpico uh, nacional que já se manifestou a favor, né, de forma oficial, solicitando a, a, o cancelamento da Olimpíada, que foi o da Espanha. Nós temos uma federação uh, de natação internacional que se manifestou, que é a da França, e alguns atletas. Né, e aqui eu acho que a gente precisa elogiar o posicionamento do Bruno Fratos, foi o primeiro que uh, verbalizou uma, uma coisa de uma forma mais direta, e de uma forma muito corajosa, porque ele, ele fez isso de uma forma, inclusive, muito educada, diretamente a Kirsty Coventry, a quem eu tenho o maior apreço, o maior carinho, uma pessoa sensacional, uma pessoa maravilhosa. Kirsty Coventry, duas vezes, né, sete medalhas olímpicas, gente, é uma, uma nadadora, assim espetacular, e agora tem se configurado de, de uma líder política muito grande, era é atual ministra do esporte, juventude e lazer no país dela, o Zimbábue, mas ela faz parte, é uma das mais jovens integrantes do Comitê Olímpico Internacional, ela faz parte de vários uh, comitês dentro do COI, é a presidenta do, do, do, da Comissão de Atletas uh, da FINA, e muito, muito vocal, muito contestadora de coisas, eu me lembro do Thiago Pereira uma vez me contando, que ela, numa reunião da FINA, ela enfrentou de cara assim a FINA. Ó, você, nós, nós tínhamos pedido isso para vocês, isso, isso em nome do atleta, se você não fez nada. Então ela, ela, ela bate de frente mesmo. E ela, é, junto com outros 220 atletas, se reuniram com o Comitê Olímpico Internacional, numa reunião que aconteceu, acho que foi terça-feira, ou quarta-feira, não tenho certeza. E uma reunião de duas horas outra reunião virtual, né, feita aí por teleconferência, e na qual os 220 atletas aceitaram os termos que foi colocado pelo Comitê Olímpico Internacional dizendo que sigam fazendo o que vocês estão fazendo que nós vamos passar por isso eu sei que nós vamos passar por isso mas não dá fazer seguir o que vocês estão fazendo não, não dá e foi isso que o Bruno contestou e o Bruno verbalizou o fato de que ele está sem piscina que muitos dos atletas não só, ele não só falou em nome dele ele falou em nome de muitos atletas estão sem piscina é... E não tem como uh, uh, uh, só tocar para frente o que uh, uh, iria acontecer, né? Tipo, uh, vamos to seguir o que nós estamos fazendo. Não faz sentido nenhum, claro que não. É uma, uma, uma, uma informação que, que acaba deixando confuso até, porque está fora da realidade, que foi o que o Bruno acabou por informar. Está desconectada com a realidade. Gente, tem uma última aqui para falar para vocês um membro uh, uh, muitas vezes a gente acaba vindo até sendo uh, recebendo algumas informações que nem sempre são o que acontece então tem um membro tem um membro e não o comitê olímpico japonês uh, que pediu uh, que os jogos sejam uh, suspensos ou cancelados ou mudança de data um jogo um só é, e o nome dele é Kaori Amagushi ele é, faz parte do comitê executivo que existem 23 pessoas dentro do, do comitê executivo do comitê olímpico japonês, e ele verbalizou isso. Então muita gente vai achar que ah, o comitê olímpico japonês já está uh, aprovando. Não, não é verdade. Não é verdade. É apenas um dos 23 membros que pediu isso, até para evitar, porque tem muita coisa pela frente. E quem, e quem, uh, quem está segurando os Jogos, é o governo, não é nem o Comitê toque 2020, não é nem o Comitê Olímpico japonês, não é nem o Comitê Olímpico Internacional. É o primeiro-ministro shinzo Abe, que tem uma visão um pouco mais política, um pouco mais econômica, e é ele que tem sustentado. E o Thomas Bach, que pode ser apontado por muitos como responsável por isso, ele é responsável, porque é ele quem tem o poder Uh, de mudança. Só quem muda a data, só quem transfere, cancela, suspende, é o Comitê Olímpico Internacional. Né? O Comitê Olímpico Internacional é quem tem esse poder. E o, o, o Thomas Bach está respeitando a, a visão política e, nesse momento, a liderança do primeiro-ministro japonês, que teve o suporte do G7, os sete países mais de, de economia mais moderna né, do mundo, né, representa aí 58% da riqueza mundial, foram, uh, uh, deram suporte ao Shinzo Abe, e o Shinzo Abe disse que vai sustentar a Olimpíada para abrir no dia 24 de julho. Entre março e abril, por, por final, com, tantas, com tantos cancelamentos, nós só temos uma seletiva olímpica marcada. Uma seletiva olímpica de natação marcada é exatamente a do Japão, que é do dia 1 ao dia 8 de abril, ela será realizada em, uh, sem público, portas fechadas, e saiu uma informação hoje pela manhã, de que os atletas serão uh, uh, testados antes de nadar, ou seja, vão testar a temperatura dele, qualquer alteração já elimina o cara até mesmo de entrar dentro do, da estrutura japonesa. Os japoneses estão treinando de forma isolada, os japoneses estão em quarentena, mais ou menos parecido com os chineses, que seguem treinando, os chineses é, passaram por isso lá por janeiro, fevereiro, hoje já não existe mais, o, os controles no, já, na China já são bem menores hoje, os casos caíram de uma forma absurda, hoje você tem praticamente uma, uma coisa muito mais controlada na China e por conta disso, é, né, é o que a gente espera que aconteça no restante do mundo, a gente não sabe o quanto vai demorar para que as coisas uh, uh, se normalizem para nós e principalmente para redor do planeta, porque se algo que aconteceu foi que nós conseguimos regularizar uh, de um lado do mundo e o vírus chega agora nas Américas, na Europa, na Oceania, quem sabe mais para frente até já está na África, mas ainda sem ser de uma forma muito... Uh, uh, uh, sem ser de uma forma tão impactante como tem sido, como foi na Ásia, especialmente na China e no Irã. Na, na Europa hoje... Talvez seja a maior preocupação, o maior índice de mortes hoje na Europa, e é onde a gente acaba ficando um pouquinho mais atento, e a Europa é o centro de tudo, a gente acaba sabendo. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, na minha opinião, a gente uh, talvez esteja tão... Uh, uh, uh, talvez uma semana adiante, eu falaria uma semana adiante em relação ao que está acontecendo no Brasil, uh, porque a tendência de que o que nós estamos vivenciando aqui hoje é que chegue já já aí por vocês, então por exemplo, hoje nos Estados Unidos são 14.549 casos, ontem foram 760, até agora são 218 mortes nos Estados Unidos, e o Brasil a gente desce bastante aqui, 651 casos né, para 7 mortes, ou seja, o índice de morte nos Estados Unidos está bem mais alto que no Brasil, foram 11 mortes nas últimas 24 horas, Uh, nos Estados Unidos, e até para ser sincero, eu não entendo porque que uh, restringiram as as fronteiras e, e estão permitindo a entrada dos Estados Unidos no Brasil, porque os Estados Unidos é hoje a sexta nação com o maior número de casos, eu sei que é algo que afeta até a mim, eu teria viagem marcada para ontem, decidi ficar por aqui, acho que era mais seguro ficar em quarentena na minha casa aqui na Flórida do que retornar ao Brasil, e eu imagino que todos nós temos que ter um pouco de consciência em relação a isso, mas realmente é um problema de uma ordem global, e acho que todos nós temos que fazer, de alguma forma, colaborar para que isso aconteça, o esforço é de todos, e eu tenho certeza que nós vamos sair mais fortes de todo esse processo. Gente, era isso, se tiver mais alguma pergunta, manda aí que eu já vou encerrando, deixa eu ver com você aqui o Bruno Fratos, Mundial, PAN, Saudades, concordo com o cancelamento de uma forma mais segura para os atletas. Todas as modalidades terão que se reprogramar, é verdade. Cidadania, brasileiro não estão cancelados. Os campeonatos brasileiros não estão cancelados. Isso não é o momento para se pensar nisso agora. Muito obrigado, Coach La file muito obrigado mesmo. Coach Messi. a gente não faz ideia do que irá acontecer no Brasil. Concordo inteiramente. Será que falta algum senso? Falta sim, falta mesmo. Prioridade é a saúde de todos. O Japão ainda está preocupado. Coach Omar, o Qatar, o Qatar Oman, olha aí, beleza. Cala beleza. Vamos ver o que mais aqui. Coach, já não teríamos isonomia para Tóquio. Não, eu acho que a questão da a questão da competição não é o mais importante. Eu acho que eu, eu acho que na verdade eu não vejo como o fator técnico ser tanto afetado mais com o, o tipo de de exposição, que nós estamos passando. Muitos atletas de Europa estão treinando com licença dada pelas federações. Eles que é um absurdo. Seu é Marcos Lira, que trabalha na Alemanha. Bruno Fratz, elogiado por, pelas pessoas aqui. Só quem tem uma raia em casa pode treinar. É isso mesmo, Mônica. Quem tem uma raia em casa é que pode treinar. Vamos lá. Japão, prejuízo, prejuízo enorme, viu? De uma gripe e não é mais forte todos os atletas. Vamos lá, gente. Grande coach Fábio Cremonês imagino que a americana deve ter uma dificuldade, ele teve que cancelar os treinamentos, já estava falando sobre isso, free play, tudo bom professor Ricardo, aí beleza, Fica possível afirmar que a China e o Japão tem uma certa vantagem, ah, talvez por o vírus ter passado antes, mas sofreram tanto quanto nós, pode ter certeza disso, boicote, eu não vejo o boicote como solução, não vejo boicote, não vejo boicote como solução, não vejo. Nós te amamos, <risos> obrigado. Falou tudo, obrigado, parabéns pela live, obrigado gente, boa, vamos pra frente. Boas meni... oh, meninas, tudo bem? Ontem eu tive, grande professor Indiane estive aqui, circulei um pouquinho aqui na Flora, fui até a Jacksonville, todo mundo em, em, em quarentena, e uma das coisas interessantes é de que você tem que tentar é, restringir a sua circulação, mas de qualquer forma incentivar e incrementar os processos de segurança. Então antes de se cumprimentar, nós já vamos direto para o banheiro, já se limpamos, já se lavamos. Hoje nós todos criamos uma certa nova rotina em relação a isso. Obrigado por tudo isso, muito triste, valeu. Mudar a sede não resolve nada, não resolve nada. Tira do Japão, bota onde? Não tem como, não resolve absolutamente nada. Nada, nada, nada. Não tem, não tem nenhuma forma de, de, de fugir. Do Japão, a culpa não é do Japão de jeito nenhum. Grande Bia, tudo bom, queridona? Sucesso, grande Betão, obrigado. Aí que é isso para presidente? É isso que nada, tamo junto, galera. Mais alguma aí? Cuidado, cuidado aí. Grupo de risco, não, eu tenho 55. Não tô no grupo de risco ainda. não, 55 o grupo de risco são os meus pais lá em Porto Alegre, devidamente seguros. Grande Rodrigo, estão lá em casa totalmente restritos a qualquer circulação, que eu acho que nós temos que fazer com todos os nossos pais, avós, pensar neles. Todos os brasileiros de categoria, não, Pedro, nenhum brasileiro de categoria é, é cancelado. Olha o grande Fernando Reis aí, que prazer, Fernando. Sucesso, querido, imagino que esteja tudo bem com você aí no Mississippi. Eu, com relação aos campeonatos brasileiros, eu falo aqui o seguinte, gente, não é hora da gente falar qualquer coisa em relação aos brasileiros. A CBDA determinou uma paralisação por completo de todos os eventos em relação até, até o dia 6 de abril, então a partir do dia 6 de abril será feita uma revisão de tudo que está acontecendo e aí sim se toma uma, uma decisão em relação aos brasileiros, eu sei que as pessoas acabam é, ficando um pouco uh, surpresas e até ansiosas com relação a tudo isso, mas o melhor agora é ficar tranquilo. Rodrigo que está no grupo de risco. Olha o coach Alexandre, concordo. O Rodrigo está no grupo de risco, sim. Coach, ainda e o Petis, ó, galera, Mirim Petis também. Galera, curta a sua casa, assista a live do coach, entre na internet, assista filme, tenha um espaço com seus filhos, o momento é esse. É, daqui pra frente a gente resolve. A nossa preocupação é o que vai acontecer nos próximos meses. Imagino que tá todo mundo. Bem louco com relação a isso. Os patrocinadores estão fazendo alguma pressão? Não, não. Não há nenhuma manifestação com relação a isso. Pelo contrário, viu? Pelo contrário, grandes patrocinadores têm uma, uma, uma visão, por incrível que pareça, é, são patrocinadores que botaram muito dinheiro nisso, mas tem uma sensação de, de cidadania muito grande, porque sabe que pode. Qualquer caso, gente, você faz um evento e você tem um caso, um caso, é o suficiente para derrubar uma, uma marca e a imagem para sempre, né? Gente, vai, eu acho que era isso mesmo. E o adiado... Olha, eu, eu Pedro é o seguinte, o que, que vai acontecer adiado ou, pro, ou reprogramado? O que, que eu acho é o seguinte, a minha opinião é de que vá, a, a, a mais plausível neste momento seria uh, toque 2021, que eu acho que é onde que nós temos que tocar. E, e, ó, já imaginou, neste momento, o presidente do Japão, o presidente do Comitê Olímpico Internacional declara, galera, atenção, vamos para anunciar a partir do momento que os Jogos Olímpicos começarão no dia 25 de julho de 2021. Você estaria passando uma mensagem para milhares de atletas no mundo inteiro, das mais diferentes modalidades, de 208 nações, suas famílias, seus profissionais, todos tranquilos, vamos para casa, vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar para que isso não aconteça. Você já imaginou? E, e, e o Japão pode inclusive lucrar de uma forma enorme com relação a isso. Você imagina abrir os Jogos Olímpicos deste ano. Gente, são 10 mil mortos. São 10 mil mortos hoje. Quantos mortos serão em julho? Não tem outra, gente. Não tem outra. Gente, era isso, hein? Obrigado. Tamo junto. Qualquer novidade, uma nova live nesses próximos dias aí. Já que a gente tem tempo, né, galera? Sucesso, prazer muito grande. Bom demais estar com vocês. Juntos promovendo o esporte, promovendo, acima de tudo, essa cidadania. E que bom que a gente tem a comunidade por trás, valorizando o que a gente gosta de fazer. Galera, foram 45 minutos. Como é bom estar com vocês. Obrigado mesmo. Até uma próxima oportunidade. A gente se vê. Até lá.